Sabendo que o Gerson Vassuf faz uma baba ganucho maravilhosa. Eu tentei fazer lá em casa, Gerson, mas eu não consegui. Não fi... Rapaz, só eu comi. Só tinha gosto de limão aquela, aquela baba ganucho lá. Aliás, eu preciso pegar uma receita boa contigo, porque é a mim eu bati no liquidificador. Fica uma beleza. Gerson Vassuf trabalhando nesse feriado. Bom dia para você, meu querido. E aí, Fernando. Bom dia é para você. Estamos acompanhando aí em Três Lagoas, trabalhando nesse feriadão, mas trabalhando feliz, porque a gente gosta do que a gente faz, né, Fernando? E hoje eu trago informações para vocês da área do esporte, porque teve uma polêmica aí no campeonato estadual é, de futebol aqui em Mato Grosso do Sul, viu com a utilização do atleta Lisandro Pires, pela equipe do Novo. A alegação é de que o jogador, apesar de ter seu nome publicado no boletim da Confederação Brasileira de Futebol, ele não havia sido inscrito a tempo do campeonato sul-mato-grossense, no prazo determinado. Com essa informação, a equipe do Arquidauanense solicitou ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul que a competição fosse paralisada. E isso foi feito na quarta-feira Na quinta-feira, ontem O presidente do tribunal, Patrick Hernandes Negou então esse pedido de suspensão do campeonato O documento divulgado pelo tribunal Destaca o zelo pela prevalência e continuidade E estabilidade das competições Com essa decisão, a primeira fase da final Então está marcada agora para domingo Às três horas da tarde No estádio Jaques da Luz O julgamento do caso Está previsto para a próxima semana e o operário AC também está de olho nesse caso, viu? Além de Lisandro, há a suspeita de que mais dois jogadores, pelo menos, tenham também sido inscritos fora do prazo. Nesse caso, se for é, confirmada essa inscrição feita de forma errada, a equipe de Cidrolândia pode perder até sete pontos e ser então rebaixada no lugar do time de Carapó. Então, um final de semana aí, um feriadão com polêmica no com polêmica no Campeonato Sul-Mato Grossense, mas a final está mantida para domingo. É isso aí, com as notícias do esporte direto de Campo Grande. O, o Gerson Vassuf, é, na próxima semana, né, hoje logicamente não temos é, sessão aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas na semana que vem pautas importantes vão ser abordadas aí na Assembleia Legislativa. É, legislativo de Mato Grosso do Sul. Você, como colonista de política, está sabendo tudo de política, já está dando aula de política. É, é, o que, que você destaca é que na próxima semana pode ser apreciado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Olha só, Fernanda a gente tem acompanhado uma questão, que é a questão das emendas parlamentares. Viu? O governador ele passou essas emendas parlamentares para os deputados, aumentou o valor das emendas e agora a gente tem que acompanhar... Quais serão as emendas que os deputados vão mandar para as cidades aqui de Mato Grosso do Sul? Seja na área de educação, na área do meio ambiente. E lembrando que 60% dessas emendas tem que ser para a área da saúde. E outra questão também é que com a morte do deputado Amarildo Cruz, o deputado Zeca do PT então assumiu a liderança do partido lá na Assembleia, que conta com três deputados, Zeca, Gleici Jane e também Pedro Kemp. Então o Zeca é, assume essa liderança apenas do partido lá na Assembleia Legislativa e a gente, esse é um dos assuntos que nós vamos reverberar aí na próxima semana, durante as sessões lá na Casa de Leis.